Fala Família Junés, Bruno e Adriana Brancalhão, estamos aqui em mais uma viagem surreal proporcionada com tudo incluso aqui em Cancún. eu fico muito feliz em ver que pessoas que começaram há pouco tempo estão tendo esse mesmo estilo de vida tão poderoso por terem atingido as suas metas e trabalharam duro para estar aqui. Eu te coragem a você que está aí, do outro lado do vídeo, assistindo a gente, para que você venha sentir o que é esse estilo de vida maravilhoso que a Junésimo pode proporcionar para você. Estamos aqui em Cancún, no México, com mais de 1.300 qualificados. E, para mim, uma das coisas mais incríveis dessa viagem... Além de poder reencontrar a equipe, se conectar com as pessoas que realmente estão fazendo o que tem que ser feito, que estão fazendo o trabalho aqui, com a sua família, com seus amigos, com os líderes da sua equipe, aproveitando esse estilo maravilhoso de vida que a Junete nos proporciona.